No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Debruçando se viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, Chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a escritura segundo a qual Jesus deveria ressuscitar dos mortos. Revivemos neste domingo a ida ao sepulcro daqueles dois discípulos, Pedro e o outro discípulo, que nós tradicionalmente identificamos como João, e que, eh, olhando para esse mesmo sepulcro, viram vazio. Apenas os, os panos que tinham embrulhado o cadáver de Jesus, eh, mas esvaziados dele. E, eh, como o, o discípulo, nós a de, olhando, eh, ver muito mais. Não apenas o sepulcro vazio, os panos estendidos, mas eh, percebermos a vida que aí mesmo brotou e que é aquela que, neste domingo de Páscoa, nós revivemos também a vida de Jesus ressuscitado. E há aqui, se quisermos, uma grande lição e pascal a tirar, que é de que a vida de Jesus Cristo é a si mesmo, inteiramente esvaziada de si próprio, porque inteiramente nas mãos do Pai e inteiramente doada aos outros. O que significa que, para ressuscitarmos como Jesus Cristo, a nossa vida tem de ser cada vez mais assim. Com a força do seu Espírito, esvaziarmos de nós próprios e eh, com Jesus Cristo entregarmos totalmente a Deus como nosso Pai e aos outros como nossos irmãos que são e que hão de ser, exatamente por essa entrega que nós fizermos eh, da nossa vida a eles, compartilhando-a eh, eternamente, porque isto é falar da caridade e essa nunca acabará. Temos que entender esta lição e, portanto, olhando os panos vazios uh, do sepulcro onde tinham deixado o corpo de Jesus, percebermos que esvaziados temos que ficar nós de tudo aquilo que uh, não seja em cada um vida inteiramente entregue a Deus e vida inteiramente dada aos outros. E assim, precisamente assim, a ressurreição de Jesus Cristo será a nossa Páscoa e será a Páscoa do mundo onde nós chegarmos como sinais da sua ressurreição. Boa Páscoa!